ProdLife Oh, ProdLife é no bitch que <risos> gospe, fogo, enco, dragão bra, bra. Bitch, safado no meu colchão To bebendo limpo com os irmão Com seu irmão É não tem moral pra vacilão Bloquei, tospi com fogo com o dragão Brá, brá Gente safada tá no meu colchão Brá, brá Tô bebendo o link com os irmãos, Com os irmão Pra não tem Grande moral lei. pra vacilão Vacilão Se voltar só toma rajadão Brá, brá Tô e vai pro caixão Pro caixão A gangue é braba, não tem perdão Não tem perdão E, e nenhum pico de compaixão Ei só moleque que tem disposição Disposição não é tu que é vacilão Vacilão Que que é covarde e coção e, e ainda é apaga de fodão De fodão Bloque, cuspe fogo igual dragão Bitch, safada tá no meu colchão bra, bra. Tô bebendo ali com os irmãos irmão. Aqui não tem moral pra vacilão Clock, cuspe fogo igual dragão Bitch, safada tá no meu colchão Block, block Tô bebendo licor com os irmão, com os irmão Aqui não tem moral pra vacilão, pra vacilão